Olá, meu nome é Thales e esse é o primeiro vídeo do projeto VideoInfo. Não tem como dominar todas as áreas da tecnologia. E mesmo os mais experientes têm problemas para acompanhar os avanços tecnológicos. Foi por isso que nós, estagiários da Diretoria de Ensino Itaquaritinga, responsáveis pelo acesso à escola, resolvemos criar esse programa para auxiliar vocês, estagiários, professores, usuários do programa, a utilizarem melhor a tecnologia na educação. Nesse canal vocês vão encontrar vídeos esclarecendo dúvidas, tutoriais que vão ajudar vocês a operar melhor os aplicativos nas salas do Acesso à Escola. Aqui também vamos colocar datas importantes e avisos. Então é importante que vocês sempre acessem o programa e fiquem por dentro das novidades. Vocês também podem colocar dúvidas aqui embaixo na descrição que a gente vai responder. A nossa intenção é colocar vídeos quinzenalmente, mas conforme as dúvidas irem aparecendo, a gente também pode colocar antes. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo do projeto Video Info. Espero que vocês acompanhem e ajudem o canal a dar certo. Coloquem dúvidas, mandem sugestões, críticas. Então é isso aí e até o próximo vídeo.